A encomenda chegou naqueles típicos sacos plásticos do lixo, sem qualquer tipo de proteção. E lá dentro vinha a minha encomenda. Ora, por estarmos a trabalhar com marcas já de prestígio e com bastante qualidade, claro que agora isto é um produto mais bem detalhado, com mais pormenores, com mais qualidade. E a Foxeer é uma boa marca para câmaras uma das melhores. A câmara eu comprei-a online, naquelas promoções 11 do 11, vou deixar o link na descrição de onde a comprei, sei que consegui poupar cerca de 10€, euros. e porquê? Primeiro comprei numa promoção, e um conselho que eu dou a toda a gente quando quer comprar algo online é, uns meses antes, começar a namorar o produto, começar a ir lá a ver, a pôr-nos favoritos. Ver a tendência de subir e descer os preços, e quando vir um preço baixo, comprar, não comprar por impulso, de olha, quero comprar isto e comprar, e depois me soube lá uma semana depois e tem um o preço muito mais baixo. Eu comprei esta câmara, para o meu projeto do meu racing, este que falei no início do ano, para quem viu os meus vídeos, o meu primeiro vídeo, mostro lá a falar sobre este racing, que vai ser a minha próxima série, e andava a precisar de uma câmara, e chegou agora a à câmera. E optei pela Foxeer, com este modelo, porque eu não sabia que a câmera devia usar, mas eu queria usar uma câmera já bastante razoável, que é para eu poder mostrar um produto aqui no meu canal, e uma série, onde tenha algum material de qualidade. E para termos uma boa experiência de FPV, temos de ter uma boa câmera. Para começar, temos aquelas câmeras de entrada, mas não, não são grandes espingarda, mas dá para uma pessoa perceber sequer continuar com o hobby ou não e depois temos câmeras topo como aqui a marca da Foxeer que não costuma desiludir eu no Facebook nos Drones Racing Portugal fiz lá esta pergunta, qual câmera devia usar no meu próximo projeto houve lá muita gente que deu-me muitas dicas e um dos usuários lá que é o moderador também tem um canal de racings que é o FPV Portugal esse tem um canal sim, de, só de racing para quem já quer competição passo por lá porque isso já é um canal onde mostra material muito bom material topo tivemos os dois a falar ele aconselhou-me este modelo porque estava em promoção e ele muito mais do que eu sabe como é que está o material e onde é que está o material bom porque ele já é um corredor nato cá em Portugal ora, passando aqui à câmera. Eu vou só fazer um pequeno unboxing da câmara, vou falar poucas características, irei depois no futuro fazer um vídeo onde vou aprofundar mais as características da câmara e se possível fazer um pequeno voo, como isto já é um produto de uma empresa bastante conceituada, a Foxier já vem com outra qualidade, com algo que já é, nota-se que já é feito com, a pensar no utilizador onde dão muita importância aos pormenores ora, dentro da caixa temos o manual este aqui até é o manual do OSD Há ali o OSD e a explicar um pouco o menu do OSD depois vem aqui um cartãozinho para a gente passar lá no site ora a câmera como vem é pequenina mas já vamos lá aqui ao lado tem o, no, o resto do material, desde o OSD e os fios e os parafusos. Ora, parafusos, ali com fartura, anilhas, os fios que vão ligar a câmera à nossa controladora ou ao nosso OSD ou ao nosso VTX. Aqui o OSD de controle, o nosso OSD é para controlar o menu da câmera para mudar algumas características desde cor, texturas, nomes, onde é que vão ficar no ecrã a aparecer os valores e agora vamos passar ali à nossa câmara tirando a câmara cá para fora arrumando isto aqui para o canto e a parafusada toda para não a perder vamos passar aqui à câmara bem dentro desta esponjinha para proteger a câmera é muito pequenina mesmo eu pensava que era maior fiquei mesmo admirada quando a tirei a primeira vez da caixa por estar a pegar numa coisa tão pequena numa câmera tão pequena e tão potente em termos de pormenores para mim tem bom acabamento claro não podia esperar outra coisa da Foxeer mas também eu não devia estar a falar nisto porque estamos a falar de uma marca topo Aqui atrás, onde temos as nossas instruções Onde vamos ter o nosso VCC, GND, o vídeo Onde vamos ligar o nosso OSD E ali acima, onde penso eu Que é para ligar a voltagem da bateria Mas isto já sou eu a falar de cor Depois tenho que ver no manual o que é quer é dizer ali o V100 Tendo aqui a proteção uma lente muito pequenina que a lenta é muito pequenina tem um terço do, do sensor da sony onde é um ccd esta câmera é a versão NTSC que dá 768 por 494 mas se fosse em PAL já dava 976x494 esta câmera é uma câmera de 600 linhas. A energia pode ser ligada entre 5 a 40 volts. É mesmo muito. Podemos ligar quase qualquer tipo de bateria diretamente à câmara, que ela aguenta. Para quem estiver interessado nesta câmara, Isto assim de largura tem 19. Não passa dos 19,5. Aqui nos parafusos onde vai fazer o aperto aqui na fixação porque depois atrás já tem menos assim já dá menos de 19 tanto assim como assim dá menos de 19 em termos de profundidade ela no total tem cerca de 23 é no total tem cerca de 23 mais ou menos depois aqui do parafuso aqui desta zona até ao centro do parafuso ela tem cerca de 11 ora em termos de peso ela pesa 6 gramas isto é muito bom esta câmera para os micro racings como agora está na nossa mente os 250 gramas que é para não termos problemas se usarmos este tipo de câmera conseguimos ainda 244 gramas para o resto do equipamento do drone o nosso pé completo é onde vem a nossa micro câmera já é a segunda versão o OSD os fios e os parafusos com as anilhas Ora, não se esqueçam de passar aqui no meu canal e se gostaram do vídeo, façam aquele gosto se não forem subscritos, subscrevam não custa nada e é uma boa maneira de ajudar o canal e até já